Boa tarde Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui Nós vamos mostrar umas moedinhas Que nós temos é... Moeda de um cruzeiro Está dando para ver bem no vídeo Vamos ver que está tá. É um cruzeiro 1970 Com a esfinge Moeda bem conservada Muito bonita tem mais algumas delas aqui então é hoje nós vamos mostrar para os amigos aí umas moedas que nós temos guardado aí aí o amigo que tiver interesse em alguma aí a descrição está embaixo do vídeo aí às vezes servir para coleção tiver interesse aí a descrição tá embaixo do vídeo Então é umas moedas que nós temos aí algumas moedas umas moedas até bem conservadas bonita ainda é, até o brilho ainda de flor de cunha então essas aqui São as moedas de 50 centavos corpo único também vamos ver as datas delas aqui essa aqui é de 98 isso que vai dar para ver bem a data né essa é de 98 E tem outra aqui de... Essas outras duas também é de 98 Mas eu tenho delas de outras datas Já é... se tá achar onde elas estão tá. Mas vamos a outra moeda Essa aqui também é uma moeda rara de um real. Que é de 99. 99 e Ah não. 98 e 99. É a moeda de um real, que tem uma tiragem muito baixa. É difícil achar dela, circulando. Ela é corpo nítido. Não, pega a então é uma moeda muito importante. Vamos para outras moedas aqui. Temos bastante moeda. Essa aqui também é um joguinho também de moeda de 98 também 99. Temos uma outra moeda aqui também rara também é o um barzinho vamos dar uma olhada nela vamos ver se dá para pegar ela certinho não sei se vai dar para pegar para pegar a data dela aí certa que é um de mil, é cinco centavos de 1999 e de 2000 mil essas moedas tá guardada já há muito tempo tá até com um brilho ainda de flor de cunho também umas moedas hoje também que tá valendo um bom dinheiro aí os amigos que tiver interesse a descrição tá embaixo do vídeo e vamos outras moedas Essa aqui é uma moeda de 1942 e eu acho que ela é um nickel rosa. Vamos tirar ela para nós ver como é que ela anda. Essas moedas faz muito tempo que ela está sem eu mexer nelas, então é difícil a gente calcular o estado que elas estão. Mas parece que ela ainda está muito bom, é de 200 reais. É uma moeda 200 R de 42 NBC. Essa não é flor de cunha, apesar que ela está muito bem conservada. É o um níquel rosa de 42. E vamos mais algumas outras. Essa aqui é uma moeda italiana de 1.500 liras a data dela vou dar uma olhada aqui porque eu não vi a data dela ainda. não estou conseguindo achar a data dela Não consegui ver a data dela, mas é uma moeda antiga. É realmente não estou conseguindo a data dela, mas é uma moeda antiga que, eu, se não me engano, era é de prata. série de moeda aqui então é eu nem sei mais não lembro nem mais de que país que é então algumas eu lembro outras eu nem lembro então só vou mostrar mãe isso aqui é a... essa moeda aqui é uma moeda de um quarto de dólar 1992, ela é copo -nico. então é essa eu sei que é americana agora aqui tem uma moeda aqui de 2002 eu não sei se essa moeda é de Israel então aí o pessoal aí que souber faz um comentário dela Essa moeda aqui é, é paraguaia, essa moeda aqui é do Paraguai, 500 Guarani você sei está se dando pessoal ver aí mas ela é 500 Guarani então é muita moeda que tem aqui, vou fazer um vídeo dela mesmo vai dar um vídeo duas horas e nós temos uma outra moeda também americana também é uma moeda muito conservada, muito bonita. Essa moeda parece que ela tá, parece que foi, tipo, foi fabricada hoje. Muito bonita. É um quarto de dólar, 1942. Deixa eu confirmar aqui. Não, 1943 é um quarto de dólar 1943 deixa eu pôr ela na posição aqui para pegar a data dele certinho 1943 muito bonita muito conservada realmente uma moeda e tanto para coleção Então há é muitas outras moedas aqui que também nem lembro da onde isso aqui eu teria que fazer uma separação, fazer uma, uma avaliação delas tudo de novo. Essa aqui é uma moeda de mil e, um, mil e cem, mil e cem esquelira. É Não tô conseguindo ver a data dela aí, mas vamos ver se no vídeo aí o pessoal vê a data aí é uma moeda muito bonita, muito brilhante eu vou sair aqui no clave um pouquinho para ver se eu vejo a data dela 1982 ela é de 1982 é uma moeda que tem aí já quase seus 30 anos E vamos mais algumas moedas. Nós temos aqui uma moeda aqui do Banco Central. 50 anos. Também muito bonita. Foi guardada na época flor de cunha. Está ainda até cá, com o espelho ainda de flor de cunha. Ela, ela fica um pouquinho meio escura. Porque fica guardada. Mas não tem sujeira. Não tem risco tá muito bonita ela então pessoal que procura aí para completar a coleção é uma moeda bonita aí tem uma moeda aqui que parece que é 10 centavos vamos ver qual que é esses 10 centavos Dez 10 cento, dez mil novecentos e noventa e um é uma moeda muito bonita É uma moeda da França, de dez cent Moeda amarelo E assim vamos, vamos que tem mais umas paredes, moeda aqui. Tem um cruzeiro aqui, que esse é um cruzeiro aqui, nem eu tá sabendo que ele estava por aqui. Essa é a moeda de um cruzeiro, 1972. Muito bonita. Ela tem uma no mapa do brasil uma outra aqui também e tem muitas moedas importantes hoje não vai dar para nós fazer um vídeo delas tudo uma outra moeda que também é americana Vamos ver que data que é essa moeda Essa é uma moeda rara 1959, um quarto de dólar Essa moeda ela é bem rara Também está com conservação muito bonita É moeda de prata também muito conservada Que tá guardada aqui só comigo Já faz mais de 15 anos que ela tá guardada Demos uma outra aqui 100 francos É uma moeda de 100 francos Mil. 1957. Também eu acredito que seja uma moeda francesa. É uma moeda francesa. moeda Aqui que é uma moeda interessante, é uma moeda bonita. Ela tem uma harpa, tem uma harpa e tá escrito meio. Eu acho que essa, eu acho que essa moeda é israelense, ela é meio, meio, sei lá, alguma coisa, mas é uma moeda muito bonita. Também não consegui ver a data dela é, ela tem uma data marcada aqui Mas essa data aqui parece estar tá... tá em latim Uma coisa assim Aqui nós temos uma moedinha guardada aqui Essa moeda está nesse negócio há um tempinho bom. Opa. É uma moeda de 1969, é uma moeda do Brasil, 1969, e ela tem um brasão do Brasil de 10 réis. É interessante. Ela, A moeda também, faz muito tempo, está por aqui. Aqui nós temos patacão. Os patacão do dólar. Essa aqui é um dólar 1972. Aonde tem uma águia, ela é o nick e cobre, umas moeda grande grandes, pesada. Então é 1972 tem uma outra aqui que é 1971 essa é 1971 também tem uma águia nas costas e também uma moeda pesada tem uma outra de 1978 essa é 1978 também uma águia também um dólar também corpo nico e cobre também uma moeda interessante nós vamos ter que encerrar esse vídeo não vai dar para mostrar nem a metade dela para deixar para depois nós fazer o próximo vídeo das outras para frente vamos ver se nós mostramos as duas aqui e agora uma outra moeda também de prata importante também nós vamos ver a data dela é 1900, 1945 não sei se o pessoal está dando para ver embaixo aí também muito bonito muito conservada temos uma outra moeda aqui é de um peso, 1975, vamos ver da onde que ela é, ela é do Filho, 1975, de um peso do Filho, então é, a gente vai encerrar esse vídeo, pedir os amigos aí para se inscrever no canal, fazer os comentários aí, e quem tiver interesse, a inscrição está embaixo do vídeo. Agora eu só quero mostrar aqui pro pessoal Que eu só Nesses 18 minutos eu só consegui Passar esse que tá aqui na, no cistinho Agora todo esse que tá Em cima da mesa eu não consegui passar Nesse vídeo E ainda carbole que deve ter mais umas 150 ali Ou 200 ainda. Então nós vamos encerrar esse vídeo Pedir os amigos para se inscrever no canal Deixar o like o canal possa crescer Logo nós vamos ter um, outros vídeos sobre minério E vamos ao próximo vídeo